Vim assim sentir igual Neném! Mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! ó para cima! Vai andando! Vai andando! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita! deita, Aê! Levanta agora, levanta, levanta, levanta! Levanta, levanta! levanta. Dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá, dá dinheiro para eu! Dá o dinheiro pra mim! Dá o dinheiro! Passa dinheiro, aê! Corre agora, pô, correr! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Pá, pá, corre, corre, corre, corre, corre, Aê, falou. Aqui, dá um